E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. A gente vai conversar com vocês sobre pads contínuos, reverses, amostras sonoras, MP3, Wave, Song e todos os recursos de camadas que a gente pode estar usando em diversos teclados e no nosso Casio Privia PXS3000 que é o teclado principal que a gente tem no momento aqui para estar mostrando para vocês é um recurso muito bom muito útil principalmente para quem toca na igreja para dar aquela ambiência aquela sofisticada aquela enriquecida no som porque agora não adianta mais ficar só no básico como era antigamente. A tecnologia invadiu a música e todos os recursos que a gente pode empregar na hora de tocar. A gente tem que começar a mexer, ter curiosidade ir atrás para ver como é que funciona. E depois que tiver total domínio sobre o assunto, dá para falar se é bom, se não é, se vale a pena, detalhe estão usando no mundo inteiro tanto os produtores quanto os músicos e os clientes principalmente os cantores eles fazem questão de ter mais informações na sua música também vou mostrar um aplicativo gratuito que pode ser baixado tanto para iOS quanto para Android você pode pegar tanto no Play Store Quanto no Google Play para computador, que é um aplicativo para fazer conversão, compactar, transformar MP4 em MP3 e, de, e diversas funções que a gente precisa demais. Não dá para ficar sem um aplicativo desses. E também para quem está começando agora, iniciando na música ou treinar no repertório que já toca há algum tempo você pode salvar na memória do computador no pendrive no celular e dá para ir ouvindo a música enquanto tá tirando ela controlar o volume voltar pausar acelerar isso é um recurso inevitável a gente tem que usar uma hora ou outra mas antes de tudo isso eu vou pedir para você se inscrever no canal ativar as notificações comentar compartilhar enviar o seu feedback para gente porque aí o youtube vai entender que o nosso canal tem engajamento e ele vai recomendar cada vez mais os vídeos para a gente conseguir sobreviver aqui nessa plataforma e responde aí nos comentários para mim qual o próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no canal eu vou ler todos os comentários vou responder e os mais interessantes pode ser que futuramente eu produza esse vídeo aqui para postar na plataforma agora chega de enrolação eu vou mostrar um vídeo que eu usei todos esses recursos que eu falei para vocês Essa performance que eu fiz é da música da Fernanda Brum, O Que a Sua Glória Fez Comigo. Em 10 igrejas que eu vou, 8 delas toca esse louvor. E quando não tem banda, o que fazer? Você pode ver no vídeo que no começo eu usei um piano elétrico, depois eu fiz automaticamente um dual, com Stringers, liers soltei o pad contínuo quando passou essa parte da música eu desliguei o pad contínuo na verdade eu só passei para frente aonde eu já deixei gravado alguns loops no meu pendrive então eu tenho 35 amostras sonoras e algumas delas são loops de bateria o teclado ele já tem alguns ritmos de bateria muito bons por sinal mas eu já deixei alguns que eu gosto de usar no pendrive a entrada de pendrive do Casio Privia PXS3000 é na parte de trás que você pode estar vendo nessa foto aí tem uma entrada de impressora que você pode estar fazendo conexão MIDI com o computador, notebook, tablet ou mesmo celular. E tem a entrada de pendrive. Que é essa pequena que você está vendo aí. Eu vou tirar o pendrive para vocês darem uma olhada. Como a entrada fica na parte de trás, eu optei por comprar esse aqui. Que é um pendrive reduzido de 32 GB eu também tenho esse outro aqui da Multilaser que eu usava no Casio Privia PX-5S como a entrada dele era na parte da frente ele podia ser mais alongado eu usava esse da Multilaser atualmente eu uso esse da SanDisk é um pendrive genérico, não precisa ter a preocupação de você comprar um produto original porque ele faz a leitura normalmente, tanto um teclado quanto o outro, o único detalhe é que você precisa conectar ele na parte de trás e esperar ele fazer a, a montagem são algumas configurações que a própria interface do teclado faz para criar uma pasta dentro do pendrive aonde você vai colocar todo tipo de amostra sonora que você quiser se você tiver feito download, gravado ou outro tipo de recurso vai colocar dentro dessa pasta para que o teclado reconheça fica aquela mensagem ali, monta quando liga o piano ou conecta o pendrive tem algumas marcas de teclado que você pega o arquivo em MP3 conecta o pendrive e já faz a leitura imediata isso é muito prático e outros teclados fazem leitura em formatos específicos por exemplo esse piano digital aqui ele faz leitura em WAV não adianta você simplesmente pegar uma música um playback um audiotrack track e soltar no pendrive conectar e achar que já vai fazer a leitura algumas pessoas pecam nisso depois reclama do teclado tem todas essas informações no manual que veio junto com ele eu costumo fazer essa conversão de duas formas diferentes no sony vegas que está no meu computador e quando eu estou com mais pressa eu faço no pendrive e eu uso esse aplicativo áudio cut eu vou mostrar ele aqui primeiro vai no play store ou no google play pode digitar áudio cut vai aparecer diversos aplicativos eu vou selecionar o áudio cut mesmo, MP3, Wave, AC, é esse aplicativo preto que tem a tesourinha e a clave de Fá, já na tela inicial vem alguns recursos, cortador de áudio, local de saída, conversor de áudio, mesclar áudio, vídeo para áudio, é só selecionar converter áudio, já aparece todos os arquivos que tem no celular, seleciona um e aparece essas opções, formato, canal, taxa, volume e alterar metadatados. Você pode renomear o arquivo. E tem essas opções de formato, MP3, AC, AC3, WAV, OTG, FAC, MP4, MP4B. Selecionar um deles. É muito rápido, não leva nem 10 segundos. Você pode ir em Meus Arquivos, é na parte de áudio. Tá aqui o áudio, a 1 Depois é só você pegar um cabo OTG, como esse, plugar o pendrive, conectar no celular, transferir o arquivo. Ou então você pode fazer diretamente pelo computador, é muito mais rápido e fácil. Depois conecta no teclado, espera fazer a leitura e já pode usar automaticamente no pxs3000 existem quatro opções o pendrive salvo arquivo tanto mp3 playback loop de bateria stringer pad contínuo e etc o bluetooth pode usar o áudio que está no celular sem fio e reproduzir pelo teclado. Você pode salvar sons Gravando no próprio teclado. E outros recursos mais. Que a gente vai conversando aí. Ao longo do tempo. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo do canal. Valeu.